mais um vídeo para o canal. Hoje eu vim falar aqui se vale a pena o plano RAPID ou não da MyForexFound. Eu já tenho uma série de vídeos em uma playlist falando tudo sobre a MyForexFound. Sobre o plano Accelerate, sobre o plano Evaluation, sobre inteiro ali sobre a plataforma como é que funciona, sobre os drawdown da mesa, sobre regras específicas e até sobre o plano VIP que é disponibilizado para traders que são profissionais. Pessoal, o plano RAPID ele é um plano inicial, tá? ou seja, ele está disponível mais para quem está conhecendo a plataforma. É um plano que tem custos mais baixos e, consequentemente, você recebe menos lucro. Tá? A plataforma ela disponibiliza isso aí já para que de primeira você consiga uma conta financiada e já consiga receber e entender como é que funciona a plataforma, se engajar com a comunidade deles, ter contato com o suporte e ver que as suas dúvidas são realmente respondidas. Pessoal, se você já é, já fez algum teste mesa, etc., comenta aqui embaixo, fala sua experiência com o suporte, com o saque, etc., que isso vai ajudar novas pessoas, principalmente se você já contratou o plano Web. Pessoal, a gente percebe aqui as regras do plano. Você tem um limite de perdas. O limite de perda é 5% no dia, 5% no capital inicial. Se você começou numa conta de 100K, 5% é 5K. Se você começou numa conta de 100K e você vai ter o grau de total, significa 12%, que é equivalente ao quê? 12 mil dólares, tá? Então, se você me uma conta de 100K, e dentre os seus ganhos e perdas que você teve ao longo da semana, levando em consideração que nenhum dia você ultrapassou mais de 5 mil dólares de perda. Mas, entre os ganhos e perdas, você acumulou 12 mil dólares de prejuízo. Você automaticamente é desclassificado. Tá? Outro detalhe importante é que a ela tem um sistema de drawdown diferente das outras mesas. É um drawdown com base no equity, tá? ou seja, sobre até o lucro flutuante, ela considera drawdown se você perder ele. Se você não sabe a diferença entre drawdown com base em equity, a Conte Balance, Relativo Drawdown e Absoluto Drawdown, que é os drawdowns mais específicos em todas as mesas, FTMO, Founding Trading Plus, Mint Founding, Blue Forex Founding, é, essas mesas têm um, um tipo de drawdown diferente, praticamente, em cada uma delas. É interessante você conhecer isso meu canal é uma escola por trader que quer ser founder, né? que ele quer ser financiado. Uma a pessoa que tem baixo capital, mas que tem um conhecimento bacana. O meu canal é para você. Existe alguma regra aqui que é chamada de regra NCA, né? que é uma conta consistente e uma conta não consistente. Basicamente essas duas contas, uma você vai receber quinzenalmente e outra você vai receber mensalmente. Você mesmo vai poder escolher isso. Outro detalhe, pessoal, é os dias na semana. O trader tem que negociar pelo menos 3 dias. Um detalhe importante é que se a conta chegar a 30 dias sem negociação, ela vai ser suspensa. E você vai ter 10 dias para explicar a sua inatividade. E tem que ser uma explicação bem clara, senão você é totalmente suspenso. Não tem restrições, o pagamento consequentemente aumenta ao longo do tempo, mas é aí que está o ponto negativo do Rappet você se inicia com 12%, ou seja, se você tem uma conta de 100 mil dólares e você tem um lucro de 10 mil dólares, você só recebe 12 mil dólares. Como eu falei, pessoal, é uma conta inicial, não é para um trader profissional, é para quem está conhecendo esse mercado e não quer gastar muito dinheiro, basicamente isso. Eu te recomendo outros planos, que é o plano Evaluation, eu vou deixar um vídeo disponível aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado explicando como funciona esse plano e também tem um plano acelerado que explicando esse plano é muito interessante vou deixar um vídeo também falando sobre o vou deixar um vídeo também te explicando qual é a melhor se é a MyForexMound ou a FTMO, justamente para te ajudar a escolher a mesa se você não sabe e quer de forma mais rápida passar em mesa, se quer uma ajuda, alguém que te dê mais probabilidade, que permita é, te corrigir, que te dê uma estratégia já validada, que já tem um gerenciamento, que te ajude a controlar o seu emocional, e que te ajude principalmente a economizar dinheiro, eu te convido a conhecer minha mentoria. Mas antes disso de mentoria, te convido a participar gratuitamente da minha comunidade. que Já são mais de 500 traders, 89 são traders faldo e todo mundo ali está disposto a te ajudar. Todo mundo no mesmo objetivo de aprovar a mesa. Tamo junto. Acesse os outros vídeos falando sobre o acelerado, sobre o plano Evaluation e sobre outras mesas. Valeu, tá?